Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Belgado, Eu tenho 15 anos, bem-vindos ao meu canal Pra quem só conheceu agora no meu canal Já se inscreve, dá o seu joinha Compartilha com seus amigos no meu canal Ativa o sininho e bora pro vídeo Bom, pra começar o vídeo Eu queria pedir desculpa que eu não tô muito Animado hoje, mesmo né, Pra perceber Porque, bom, tá no título do vídeo, né porque, mas... Eu vou ter que usar esse negócio daqui tá aqui na minha coluna por um bom tempo tipo um ano e meio dois anos, não sei exatamente eu vou explicar aqui porque tá? o objetivo do vídeo é isso explicar, esclarecer tudo porque eu tô usando quer dizer, porque eu vou usar esse colete pra quem não sabe não, isso aqui é a colete mil... mil... mil walk colete mil walk eu vou esclarecer porque eu tô usando toda a minha trajetória de escoliose desde pequeno, pra quem não sabe escoliose é uma doença que tipo eu vou explicar assim formalmente, tá? É um negócio que sua coluna fica torta, você sabe de repente tem vários gente que ela pode ficar No meu caso, meu coluna tem formato de S assim. E eu tenho isso desde pequeno. Eu comecei a fazer RPG, porque tá. Pra... É tipo uma fisioterapia assim pra melhorar isso, pra melhorar a escoliose. Eu comecei a fazer com uns 7 anos, 6 anos por tipo, aí. Ele tinha 20 graus de escoliose. Você tem que usar o um leite Recomendado usar a partir de uns 40 graus Eu tinha 20 Eu fiz muitos anos, uns 4, 5 anos Sabe, desde pequeno Eu consegui zerar minha escoliose, Por ficar quase sem grau nenhum E aí tá, fiquei tranquilo, né? Com uns 11 anos eu parei de fazer 11, 12, eu parei de fazer RPG Mas aí depois eu entrei na puberdade Comecei a crescer e tal E aí piorou tudo, entendeu? Minha escoliose voltou, pior do que nunca E agora eu tô com 37 graus, eu tenho que correr atrás do tempo pra conseguir consertar isso, porque senão tem que fazer uma cirurgia depois de coluna. Que todo mundo fala que é tipo, horrível, que é uma cirurgia que tem, achando que você, a chance você morrer é muito grande e é muito cara. Me falaram, não sei se é verdade, tá daqui tipo 120 mil reais assim. E depois, tipo, não é só fazer cirurgia e acabou, tá pronto, sabe? Depois que você faz a cirurgia, tem que ficar tipo um ano com o metal aqui, aqui na sua coluna por dentro. E sabe, tem chance de quebrar Eu não sei muito bem, mas sabe É pavoroso, assim Eu sei não usar cirurgia exatamente Também e tal, mas né Todo mundo fala que é terrível, a pior opção que tem Então cá estou eu, tento que usar esse negócio E bom, minha história de escolhose foi essa Ah, não tem aqui meu raio-x Pra mostrar pra vocês Peraí. meu raio-x Da minha escolhose Como assim? É que, assim, eu uso um calço embaixo do meu sapato, pra quem vive na escola, sei lá, alguém que me conhece, eu, te... o meu sapato, vai ver que tem um, no lado esquerdo, tem um salto maior, tipo de, é 1,6 centímetros, então, você que tá falando, esse calço, porque, eu... é porque eu tenho um joelho, tipo, mais alto que o outro, sabe? Eu tenho que poder sempre equilibrar, e isso melhora a minha escoliose, porque se eu não ficar com isso, só vai piorando a escoliose então O que eu tenho? Eu tenho o calço e agora eu vou botar o colete Então aqui é o meu você eu tá focando Que tá longe a câmera tá é... Aqui sou eu Sem o calço e aqui é com o calço Aqui são os graus tá vendo? Aqui é a curvatura E aqui são os graus Eu não sei interpretar essas coisas ah, Só se eu tô mostrando aqui se, tem... se tiver alguém aí Que saiba que conserte E é isso, eu tenho 28 graus aqui em cima E 27 aqui embaixo Eu tenho que correr pra melhorar isso porque já estou na idade que no limite assim para usar o colete, sabe? Senão tem que fazer cirurgia e tem chance de não conseguir ficar muito bom. Mas também tem muita chance de que consiga dar tá tudo certo. Eu estou muito triste com isso do colete, sabe? Porque assim, não, não foi não, não foi uma surpresa para mim. Porque eu sempre soube que existia possibilidade de algum época da minha vida eu ter que usar isso. Sempre soube. Mas depois eu... Eu consegui ficar certinho lá com, com os 11 anos que eu disse Quando eu consegui acabar com as colheiosas, eu fiquei despreocupado E ninguém ligar mais para minha coluna, sabe? Mas depois quando eu voltei, já tava esse assunto de, de colete. Já tava falando isso de talvez usar colheite, usar colete E eu, ah, não aconteceu do de usar claro que não esse É sempre aquele negócio, sabe? Você sempre acha que isso vai acontecer com os outros que você não vai acontecer Eu vi até uma reportagem, de uma mulher falou isso há muito tempo atrás Mas eu me lembro, que tipo, sabe? Essas coisas, a assim, gente tem que pensar que só acontece com os outros, né? E que com a gente o que vai acontecer. Eu tô bem triste eu ter que usar isso, porque, sabe, o pessoal tem preconceito com isso, sabe? E sei lá, tem um medo, sabe, de o um pessoal se afastar de mim, de, de eu conseguir mais fazer outros amigos, sabe? amigos que eu já tenho. Não contei chamar que eu já tenho, tá ótimo, tem vários amigos que eu amo, mas, né, sempre negócio tem ter uma, uma amizade nova, eu tive que cruzar. Isso aqui por uma hora, porque assim eu recebi ontem o colete, aí hoje eu usei por uma hora. Aí tá? eu vou ter que usar por duas horas, depois já vai por três horas e vai indo, vai indo até chegar em 22 horas e aí eu paro. E aí eu vou ficar, todos os dias eu que usar 22 horas esse colete, depois passar esse processo de, de me acostumar com o colete, sabe, porque senão eu vou ficar cheio de dor. E aí eu vou ter que ficar usando 22 horas por dia. Tá tenso, porque eu sou pra tirar pra tomar banho e fazer uma atividade física. Então eu vou ter que dormir com isso, ir pra escola com isso, andar na rua com isso. Foi horrível a experiência hoje, que eu tive que usar. Porque assim, eu faço RPG, como eu falei, duas vezes na semana. E aí eu tava saindo do RPG, minha mãe chegou com um colete pra postar pra RPGista, que é a Fernanda. Beijo, Fernanda. É eu não lá pra mostrar pra ela, e aí acabou que eu tive que voltar o colete e aí, a primeira vez que eu andei na rua com isso, e tava todo mundo olhando tava olhando o que, que era, e eu tava chorando na rua e não dá pra você baixar a cabeça, não dá pra você baixar então eu tava tipo, chorando, todo mundo olhando eu tava chorando e olhando no meu colete mas no meio do caminho eu parei de chorar, fiquei só com o colete nele e foi bem ruim, acho que em casa Desabei, que meu quarto tranquei minha porta e fiquei muito mal. Mas eu sei que uma hora vai passar e eu tenho que me acostumar com isso, né? Porque eu vou ficar um oh, ano e meio com isso, no mínimo. Não sei se no mínimo, no máximo, sei lá, mas um bom tempo com isso e eu tenho que me acostumar, né? Porque senão. E se vocês gostarem do desse negócio aí do colete, tá? eu posso fazer outros vídeos falando como é, que, como é que vai ser, a minha vida a partir disso, sabe o que, que eu vou ter que mudar vou fazer alguns vídeos mostrando como é que eu vou disfarçar o colete, porque eu vou disfarçar esse negócio não eu, eu vou ficar assim, eu vou tentar disfarçar, sabe, eu vou botar um casaco, um cachecol, dinheiro, o cachecol não vou botar mas eu testei ontem e agora eu boto o casaco, dá pra disfarçar um pouquinho, mas e o cachecol fica perfeito só que eu não vou usar o cachecol pra ir na rua né porque é de janeiro, né? Não faz é frio assim não, então, aí eu vou tentar fazer algumas coisas, posso mostrar um pouco mais do meu dia a dia com isso. Caso vocês queiram, comenta aqui embaixo. Mas então, foi isso, gente. Obrigado para quem assistiu aqui até o final. Caso tenha gostado, por favor, se inscreve no meu canal pra me ajudar e dá o seu joinha. E eu prometo que meus próximos vídeos vão ser mais animados, tá? Mais criativos, mais legais. É só porque, como eu disse, eu quis esclarecer um pouquinho sobre tudo o que tá acontecendo nessa parte do colete eu nunca falei nada disso no Instagram, sabe? Nada de curioso, nada de Um beijo é uma do mundo. Muito obrigado para quem assistiu.